Oi, águas cinzas, vamos ver lambariz e rancachorro. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Ivan Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. Ah, a gente vai brincando aqui, né? e eu vou contando da, das brincadeiras. Tempos atrás, a taboa estava crescendo muito no laguinho, e eu fui fazer o manejo, retirar a taboa. Pode ter acontecido da raizinha de uma das boas ter encontrado um microfuro e na hora que eu puxei a raiz, ela pode ter aberto um pouco esse furo. Como consequência, o nível do laguinho baixou bastante. E como estava com lambariz dentro de, desse laguinho, eu fiquei com receio da molecada ficar sem, sem água, né? E aí já era. Conclusão, resolvi pegar uma caixa d'água que estava na, na antiga horta e trazer essa caixa d'água para perto, fazer uma ligação direta da saída do banhado, da, e, direto para a caixa d'água e transferir os lambaris para lá. Bom, a molecada curtiu a ideia, a água já com qualidade legal e os lambaris se reproduziram. Vamos tentar ver uns lambarizinhos pititinhos. É, nadando ali na água. Outra coisa muito interessante que aconteceu e eu fico me perguntando o, o como, né? Como é que aconteceu isso? Foi a chegada de Ran cachorro. Eu estou aqui no no meio do morro. Eu estou relativamente longe da, do brejo. Lá embaixo a gente ouve a, a cantoria da da molecada. Mas aqui no alto, como é que a Ran chegou até aqui? Aí eu fico me perguntando se eventualmente algum ovo pode ter vindo na pata de alguma ave, Porque a gente vai ver, por exemplo, o, o, o jacu tomando água no, no laguinho, não, na, na nova caixa d'água, na caixa d'água. Então, será que pode acontecer de alguma ave ir lá para baixo e trazer esses ovos para cá? Pode ter sido quando eu fui buscar algumas plantas, mas isso já tem um tempão, né? meses que eu fui buscar plantas lá embaixo, pode ter vindo alguma ova e a rã se desenvolveu por aqui e quase um ano depois só que ela começa a vocalizar, então ela já podia estar por aí desde aquela época, mas eu não, não, não havia percebido sinal nenhum dela esse tempo todo. Seja lá como for, a rã cachorro chegou até aqui, né? E deve ter mais de uma, porque eu acabei vendo um ninho de espuma que apareceu esses dias aqui. Arranca-chorro já está vocalizando, quem vocaliza é o macho, chamando a fêmea. E a, a espuma, o ninho de espuma, só acontece quando os dois estão reproduzindo. Então, pelo menos um casal deve estar presente aqui em casa. Se for isso mesmo, e aí eu estou acompanhando a espuma, e a espuma traz um, uma informação legal de onde ela é depositada por diferentes famílias, isso dá uma indicação da evolução dos animais do ambiente aquático para o ambiente terrestre, vamos ver um pouquinho disso, eu falo um pouquinho disso no, no vídeo, mas aí se for isso mesmo, daqui a pouco a gente vai ter uns girininhos e vamos ter uma cantoria legal dentro de pouco tempo por aqui. Vamos acompanhar! Essa caixa d'água está aqui há muitos anos já. É a caixa d'água que eu comprei em ferro velho. É, tava cheio de plantas, que são essas aqui, e era para segurar a água, reter a água. No começo teve uma horta, aqui onde é o pomarzinho. E essa caixa d'água era para a horta. E de onde é que vinha essa água? Ela passava ali por trás que era um filtrozinho caía por aqui ó. e esse filtrozinho ele vinha um riachinho. se você pegar os vídeos antigos ou os primeiros vídeos né você vai ver que eu conto os primeiros sistemas feitos aqui nesse pedaço aqui era um brejinho e aqui era um laguinho desse laguinho eu fiz um corguinho passando por aqui e caía na caixa d'água. Eu agora vou mover essa caixa d'água aqui para esse pedaço, porque semana passada eu fiz uma limpeza, ó, água a pé e como é que chama, tá boa, a tá boa estava começando a, a, a entrar muito no sistema, e eu retirei a tá boa. Conclusão. Aquela bosta daquele plástico que estava aqui e que sempre deu trabalho. E aí atenção especial para a qualidade do plástico que você vai comprar. Olha meus lambarizinhos ali. Ó. Então o que, que aconteceu? 2, 4, 5. O que, que aconteceu? A água começou a sair daqui. E diminuindo a quantidade de água para os meus lambarizinhos. Então eu vou ter que fazer. Já está pronto o próximo laguinho. Dessa vez eu vou fazer com essa tela aqui e com cimento. Ao invés de usar o ferro-cimento, que está lá em cima nos, nos filtros, eu vou usar tela-cimento. Não sei qual seria o nome. Vou experimentar com a tela. Já coloquei areia, conforme havia falado no, na parte anterior. E vou fazer uma abertura. Daqui para a caixa d'água que eu vou colocar aqui nesse pedaço. Para trazer os lambarizinhos para cá. E aí eu poder recuperar esse laguinho. Pronto, a caixa d'água que estava aqui. Eu com o Regis. E o seu João do lado aqui para ver se está indo tudo certo. <risos> Levantamos a caixa d'água. E vamos trazê-la até aquele buraco ali e pronto caixa d'água posicionada, vou dar uma limpeza nela, ver se não tem nenhum vazamento. E aí vou, vou fazer um furo aqui, tirar a água e os peixinhos de lá, para poder fazer o, o serviço. As águas chegaram, o nosso brejinho está indo muito bem, e eu fiz a, a ligação direta, o laguinho que estava com com problema, a retirada da taboa deve ter rasgado um pouco mais o plástico, baixou bastante isso aqui, então eu fiz uma ligação direta, colocando uma tubulação ali na saída, e indo para a nossa caixa d'água, a ideia é em algum momento refazer esse laguinho, mas agora com a entrada das águas é, ele está subindo novamente e aí eu vou deixando, vamos ver se a gente consegue ver os filhotinhos do, dos lambarizinhos que já nasceram aqui. Ver se eu consigo captar. Ah, que legal! Olha eles passeando lá. Vamos ver se a câmera vai captar. aqui em cima tinha cinco lambarizinhos eu peguei a aquela redezinha na verdade é o sombrite, capturei os peixinhos e trouxe aqui para a caixa d'água a água aqui já está com uma qualidade legal então essa água aqui ela está vindo direto da filtragem do brejinho então do brejinho Estava indo para o segundo brejinho e aqui para o laguinho. Eu fiz uma ligação direta ali na saída do primeiro banhado, direto para cá. Aqui com as plantas a água já está legal. Os lambaris se adaptaram fácil aqui. Já se reproduziram. Então já tem aqui um monte de lambarizinho. Lambari e rã. E chegou aqui também no pedaço. E eu fico me perguntando como. Olha o Jacu tomando água. Bonitão o bicho, viu? Cadê a família, filho? Cadê a patroa? E os filhotes? A família deve estar por perto, mas eu não estou não vendo eles. Eles costumam vir de casal e com um filhote menor, vem junto. Só se eles estiverem lá para baixo, para os lados do sistema de águas pretas. E aí daqui a gente não, não vê. É capaz de estar, ele está descendo para lá. Agora, no tempo das águas, o laguinho mesmo, com o furo na lona, ele tem se mantido mais cheio. Os lambarizinhos já não estão aqui. Eu coloquei eles na, na caixa. Mas, ao mesmo tempo, o que surgiu aqui, eu tenho ouvido uma rã cantando vocalizando no fim de tarde começo da noite e está aqui a espuminha que ela faz quando, quando copula, então não é só o macho, o macho que vocaliza, não é só o macho que está aqui, a fêmea deve estar tá aqui também, então se for isso daqui um tempinho a gente vai ter uns girininhos passeando por aqui e uma grande cantoria acontecendo aqui durante a noite. Vamos acompanhando. No que eu andei pesquisando, a espuma é bem interessante. Os autores ainda discutem qual a função da espuma. Então pode ser reter oxigênio, é, para o desenvolvimento dos do girinos, pode ser proteção mecânica mesmo contra predadores, pode ser a manutenção de maior umidade para o desenvolvimento. É, não, eu não enxergo aqui, eu não visualizo ovos aqui no meio da espuma, mas essa espuma já está aqui há uns 3 ou 4 dias e eu tenho ouvido a ram chamando a ram que o ouço é a, a ram cachorro é um macho ah olha aqui o que temos aqui os caracóis que estavam na, naquele primeiro no, no segundo filtro biológico eles estão presentes aqui agora no laguinho olha só que legal está nadando com a barriga para cima, então tá, tá respirando, é um caracol pulmonado, ali embaixo um outro caracolzinho, talvez se alimentando, bem, então se tiver mesmo os ovinhos aqui presentes, daqui uns dias a gente vai ter uns girinos nadando aqui no, no laguinho, é, outra característica interessante, aqui, que eu acabei descobrindo né, com, a, com as leituras, é de que a, a espuma, ela é diferente em diferentes famílias de anuros. Anuro é o, o sapo, a rã e a perereca. Então é, é uma tendência, uma indicação da migração da água para o ambiente terrestre. A espuma Seria então um passo intermediário. Em algumas espécies ou, ou gêneros existem diferenças. Né? Alguns colocam os ovos em buracos na terra, outros na água, na superfície, outros mais perto da, da margem, de maneira que isso vai indicando a evolução do ambiente ambiente aquático para o terrestre. Então, a brincadeira por hoje é essa. Te curtindo um não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito. E por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.